Kindred, Ziggs Bandeira Oione Catarina Top, Ziggs Mid, Samira Bot Cara, é uma Catarina Top contra um Atrox Please, servidor brasileiro, não me decepcione mais uma vez, cara Maybe. E Juqueira sabe jogar de aço? Um pouquinho, mano, um básico Devo estar bem enferrujado, cara Mas o básicozinho dá pra fazer Temos impacto repentino, então cada dash dá letalidade pra gente A gente deixa o Ziggs chegar perto Oh não, Ziggs Oh não, não acerta essa bomba em nós Oh não, Ziggs Você vai me matar? Para, Ziggs Para, Ziggs oh! Que Ziggs bom viram isso? Fisquei? Então a dar mais um Ezinho E Ziggs bom, mano. Você quer levar a lã oh! oh! Oh! Oh! Ok! Pô, te falar que eu queria uma batedora, chat. Bota ferro, Ziggs vai ficar farmando. Pô. A Katarina morre, mano. Katarina não Não, cria! Não, eu queria deixa... Continua andando, boa se pergunta. ela vem pra cada auto ataque um por um. Tá safe. What? Mas Ziggs é bom demais, velho. Vocês viram? Essa wall bloqueou o W dele. É isso que eu quero na wall, meu. Ele tá sem biscoito, acabou a mana dele. Perma a pressão, perma a pressão na mid lane. Será é a impressão? Eu não sei o que o Blitz tá fazendo, cara. Mas não é muita coisa boa, Não. Caraca, Juqueira! Caraca, Juqueira! Uh! Ele não tinha flash daquela tá play no bot, lembra? Vocês lembram? Não lembra? lembrar. What? Acabou agora, hein? Não pode perder farm contra a não, mano. Ele tá acabando com a mana dele, velho. Tá ótimo. Su a boca com a dele Que isso Oh, a gente A gente tinha a visão da Kindred, mano O que houve? Eu Ziggs. Oh, entra, entra, entra Veste Kindred Meu Deus Meu Deus do céu Tipo assim, a Evelyn não fez nada o jogo inteiro As skills que ela pegou foram dados pra ela A eles deu 15 ganks Level 3. Ou seja, 50, 49 é inaceitável, brother. Inaceitável, mano. eu tô. Caralho. Pode é sentir que tá travando ou só eu? Olha lá, a trox deslizando. Que porra é essa, mano? Cara, esse aqui gente tá ganhando mil de ouro, velho. Boa, troxão. Boa! Boa! A gente xinga, mas a gente manda uma play quando é pra mandar. E ó, mais uma kill pra Evelyn, tá ligado? Ai, meu Deus, a trox. Não, morreu. O foi eliminado Evelyn Evelyn, para de ser burra, caralho Mano, mano, esse cara outro mundo A gameplay, esse cara é de outro mundo Ele precisa do Qzinho pra ficar resetando de bagulho Sua equipe destruiu o motor outra? Continua, continua, continua, continua. Nice. Tô aqui, tô aqui. Meu Deus. Meu Deus, Trash. que foi isso que eu Meu Deus do céu! Tá ótimo, tá ótimo. Boa, mano. Qual play? Conseguimos ali, chat. Eu vou tirar a capa dele, vou tirar a capa dele, chat. O cara ficou muito puto, chat. O cara ficou muito puto. Quase que ele toma o combi no juqueiro, hein, mano? Minion, minion, minion, minion, minion, minion, minion, minion, minion. minion. Tá, os caras vão vir em cima de mim, mano. Ah, vou fazer o quê, amigo? Vou fazer o quê? Já tem 15 aqui em cima de mim, tá ligado? Eu não tô fazendo porra nenhuma com a minha pressão, cara. Tudo quase perfeito nessa caralha. Eu vou crachar a wave e eu vou morrer, chat. É, se eu trocavam por um ali. Pronto, consegui a torre do mid. Se eu tivesse vindo, é, ido pra trás, eu teria morrido em 10 segundos. Aqui eu segurei uns 20, 25 segundos. Crashei a wave. Ainda dei uma torre pro meio do meu time. É isso. Sua se fosse pro sapo, Juqueira. Se eu fosse pro sapo, mano. Com 380 de move speed, 390. Não tinha como sair vivo, não, cara. É uma Kindred com move speed pra caralho. Uma Samira ZM fechando. Tinha uma Catarina por aqui. Oh, Ali eu era 0% se eu sobreviver. A gente teve que improvisar. Só queria que meu time aproveitasse a nossa pressão, velho. Uh, time bom, caralho! Não foi TP da Trox isso? Não foi nada? Meu Deus, Catarina vai matar todo mundo, não, né? Pra aquele... Caraca, a Trox. Mano, meu time tá muito exaltado, velho. Vou tentar chegar ali e acabar com ele. Pego, pego, pego, pego. Cara, isso é Baron, mano. Não tem Baron. TNJ lindo, obrigado. Nice. Mm -hmm. Cara, para de se ser idiota, caralho! Mano do céu, porque o cara tá descartando, você fica sambando na frente dele. Volta, espera o E voltar. Cara, tá vendo bem esse aí, Que Eu não tô poderoso o suficiente, velho. Gente, luta esse dragão. Cara, você quer lutar esse dragão com essa visão. E tá me pingando ainda. Você, você... Sim, vamos lutar lá, o dragão. Bom, vamos seguir o exemplo da troca ali, cara. Meu Deus, a troca não é não, não tem visão, não tem visão, cara. Cara, a rapaziada acha que o arde só pra saber onde tá o inimigo e onde não tá, cara? Ai, meu Deus. Tá, isso aqui é atral dos caras, mano. Isso aqui é atral dos caras, velho. Isso aqui é atral dos caras, mano. Eu vou atacar a Gnade aqui porque o canal tá cedo, tá ligado? E agora a gente acaba pra trás. Vou tomar meu arco escudo agora. Não procurou o que você consigo jogar ainda. Tá, a gente pegou o Blitz ali. Nice demais. O Blitz morreu, chat. Meu Deus, aqui nem chegou. Aqui nem chegou, aqui nem chegou. Aqui nem chegou, cara. Ai, meu Deus, a gente fala no luta, mas os caras não ouvem. pra fazer não, mano. Nem sabe. Tem dois tem dois tempos de reset lá, velho. Quero fazer nada. Tá, um cronômetrozinho, uma pink e um XQ dele. Vambora, chat. Tô poderoso. Vamos ver a cara do juqueira, cara. É bem facinho, tá ligado? É bem facinho, mano. Dois bombons aqui. Vamos ver a cara do juqueira, velho. Fica é quietinho. Pelo amor de Deus, cara. Nosso carrier é o Afélios e eu. Se eu não tô na fight, o Afélias não tá na fight, não luta. O que tá fazendo? Olha lá, viu? O Zig só fez aqui porque ele não tem visão nenhuma, chat. Então ele não tinha ideia que tava acontecendo. Aí ele só entrou igual um bombe e se matou. Nice. Uh! Você não vai pegar o Red, né, tia? De uma heaven level 13. Show de bola. Show de bola. Só proteger o Afélias, mano. Que acaba o jogo. Já roubaram o Red, o Hedge, a Kinnett. O Red roubou o bagulho aqui. Vai ter a alma dos caras agora, mano. Caralho, como é que os tem alma, brother? Olha o mid-diff. Vem, vem, vem, vem, vem. Sai do mid, filha da puta! Sai do mid, filha da puta! Vem pro... Sai do mid, caralho. Drag, alma, drag. Pega, pose... Sonamento, caralho, você é burro. Meu Deus <risos> do céu, brother. Os caras no mid depois de puxar a wave. Fazendo o quê? Fazendo o que? Eu matei aqui. Nice. A ali embaixo. Vou ter que desviar essa bomba. Enviamos. A tá aqui, chat. A pegou maluco. Dei casada. Eu consigo lutar na faixa agora. A Trox pega ela Vambora, vambora Nice Nice, porra Vambora <risos> O jeito tá de cara aqui, né, irmão Tá suave Pega esse cara, pega esse cara Evelyn Olha essa Evelyn, mano Boa, Evelynzinha Aí jogou fino Aí jogou fino, caralho Braba Tô chegando, tô chegando, tô chegando Vou voltar nele, não, mano Só 10 dias, só 10 Chate Perfeito tio, perfeito tio. Uh! Uh! Didi, ah! só escuta a caldo de tio juqueira, cara. Só escuta a caldo de tio juqueira, mano. Não tem caô, bro. Não tem caô, mano.